Shalom a todos. Este vídeo serve para despertar alguns que estão no sistema religioso. Embora muitos possam dizer, eu não preciso ouvir isso, eu já sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Saibam, que você que se declara, ser um filho de Deus, e não aceita a verdade, cuidado para que a verdade não fique longe de ti. Se você não quer saber, o que eu irei falar pode até sair, mas, se for curioso, aconselho ir até o fim. Vamos ver o que diz as escrituras sobre alguns fatos que os teólogos, não todos, que falam por aí que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Será que tem medo de viver o período que irá vir? Ou querem esconder algumas provas que estão contidas nas escrituras? se muitos viveram no passado e passaram por dificuldades e porque nós não podemos passar também vamos aos escritos para ver no que dá ao longo do discurso que está declarado em Marcos capítulo 13 e saindo ele do templo disse-lhe um dos seus discípulos mestre, olha que pedras e que edifícios e respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer Olhai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos Em nossos dias apareceram muitos falsos cristos Falsos profetas como já haviam no passado Mas hoje particularmente se multiplicou de forma drástica Continuando E quando ouvirem de guerras e de rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas serão um os princípios das dores. Sabendo que já houve tantas coisas faladas pelo Messias, mas o que ele estava falando foi realmente para aquela época, ou foi algo futuro? Ou foram as duas coisas como algo paralelo, que a Terra retribuirá à humanidade por causa dos efeitos desses causados à natureza? Vamos analisar bem os fatos. Sobre essa forma que se diz que os terremotos seriam em vários lugares, fomes e tribulações, e ainda reforça que essas coisas serão os princípios das dores. Será que é uma coincidência ou um vaticínio do Salvador? Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para que lhes servir de testemunho. Muitos foram entregues naquela época por causa do Evangelho, e hoje não será diferente. Entendam que aqui no Brasil também não será diferente. Não pense que a política irá lhes defender de outra religião que se levantará mais forte do que a sua, ou algum movimento que se levante contra. Não, meus caros amigos, só o Criador que pode nos livrar, se Ele quiser, como foi assim na fornalha ardente lá na Babilônia com os amigos de Daniel, da forma também como houve no tempo de Pedro que ele foi livre da prisão, quem há de ir saiba o que irá, não sou eu quem falo, mas sim as profecias, está sendo bem clara. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, em todo lugar tem que chegar a ouvir falar do Evangelho, das boas novas. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Quem estiver com o Criador não deve temer, apenas confiar até a morte, que a fé lança fora o medo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem permanecer na essência da verdade do Pai, do Criador, em seu Filho. Mas quem desistir não será salvo. Por isso não digam que as pessoas irão para o inferno. Não julgue antes, pois você é que pode ser a pessoa a ser julgada e condenada. Ora, quando vos vindes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, está onde não deve estar quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiverem sobre o telhado não desça para casa. Nem entre a tomar coisa alguma de sua casa E quem estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno Porque naqueles dias haverá uma aflição tal Que nunca houve desde o princípio da criação Que Deus criou até agora nem jamais haverá, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu abreviou aqueles dias. Preciso dizer alguma coisa aqui, se a própria escritura interpreta o que irá acontecer e se possível volte para entender ou pegue a sua Bíblia para meditar nestas palavras se por acaso sou eu quem digo, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos Cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Estes dois versículos está bem claro que não devemos acreditar em qualquer um que aparecesse declarando ser o Cristo, ser o Messias, e nesse tempo será um tempo que enganarão a muitos, até quem? Isso mesmo, os escolhidos, os eleitos, por acaso houve aqui algum arrebatamento? Sejam sábios, aprendam a se alimentar da verdade para amadurecer sobre isso, e não aceite qualquer argumento que contradiz a verdade sagrada. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vi o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que se diz no versículo 24 mesmo? Ora, naqueles dias depois daquela aflição, ou seja, da grande tribulação, viram que é simples as escrituras e chega alguns que se declaram conhecedores para mudar esse conceito que já veio de muito tempo antes. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem saber que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, saber que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Messias sempre estão muitos anos à nossa frente. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quem é que sabe o dia mesmo? Só o Pai. Enfim fim de papo. Olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo, e como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à é tarde, se à é meia-noite, se ao é cantar do galo, se pela manhã para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai, porque o tempo poderá ser hoje, por isso devemos vigiar, porque muitas pessoas morrem durante dias em vários lugares, por isso devemos estar cientes das nossas responsabilidades, Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O final pode estar no seu começo e o seu começo pode estar no fim. Por isso, desfrute agora para não perder aquilo que sempre esteve no seu alcance. Fique na paz do Eterno Criador, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Amém.